é perceber se é possível investir no imobiliário de outra forma, que não a forma mais clássica e que mais os portugueses conhecem, que é ir para a rua, comprar um imóvel, fazer um crédito à habitação, estamos a endividar-nos perante o banco, e assim é a única forma possível, aparentemente, para os portugueses de investirem no imobiliário. Então muita gente pergunta se há alternativas, se realmente nós conseguimos olhar para o investimento em imóveis de uma forma diferente e se é realmente possível, se há mais oportunidades de investir com pouco dinheiro. E então, eu quis trazer este conteúdo hoje porque acho que é mesmo crucial para ti se, se gostas de investir em imobiliário e se sentes aquela dificuldade de, Enfim, os portugueses sempre gostaram muito da parte do imobiliário, mas eu não quero estar... Uh, a ir endividar no banco para investir num imóvel e depois se calhar nem conseguir vendê-lo ou arrendá-lo no, no espaço de tempo que pretendo e por isso vou estar com uma corda ao pescoço e não me vou livrar dela tão cedo, ok? Por isso está nessa situação, este vídeo é mesmo para ti e, e quer dizer que hum, está tudo bem e há outras formas de nós considerarmos o investimento imobiliário com muito menos risco até, diria, de empatarmos dinheiro que podemos precisar amanhã, ok? E por isso, se, até hoje te disseram que a única forma de tu comprar, sei lá, um apartamento de, de 100 mil euros, é, é tu ir para a rua e, e, e fazer um crédito habitação, isso não é bem assim, ok? Há outras formas, há pelo menos aqui duas formas que eu te quero passar hoje, sobre investimentos imobiliários. Por isso, vão lá à primeira. E a primeira tem a ver com empréstimos coletivos. Okay? Nós podemos investir em imobiliário a partir daquilo que se chama peer-to-peer, -peer, crowdfunding, crowdlending, empréstimos coletivos, P2P, há vários nomes, todos querem dizer o mesmo, que é vários investidores juntam o seu dinheiro para financiar um dado projeto. Okay? E também no imobiliário isto existe, um grande exemplo é a Housers, ok? A Housers. Housers é uma plataforma peer-to-peer -peer de empréstimos coletivos cujo único objetivo é financiar projetos imobiliários. Então, se tu queres investir em imóveis, mas tens esta preocupação de será que eu tenho dinheiro suficiente para o imóvel, etc., esta pode ser uma, uma forma de considerar o, o investimento, ok? É, atenção, não estou a recomendar que o faças, só estou a apresentar-te formas possíveis de o fazer. Já sabes, aqui não, não há aconselhamento individual, financeiro, todo o conteúdo que eu partilho aqui deve ser encarado única e exclusivamente do ponto de vista educacional. E a Alders é então uma plataforma de empréstimos coletivos onde tu podes a partir de 50 euros estar a financiar um, um dado um dado projeto imobiliário pode ser a construção ou a renovação de um apartamento de uma vivenda etc etc há várias formas aqui eu vou deixar o link em baixo também depois tu podes ver se te agrada a ideia da Hausers ou não disclaimer também mais um disclaimer já agora na altura em que estou a gravar este vídeo, não tenho qualquer investimento na Housers, por isso não ganho absolutamente nada com isto, ok? Só para deixar bem claro que estou aqui a partilhar conteúdo contigo e não a tentar beneficiar-me com, com recomendações de, disto ou daquilo, ok? Mas então, a Housers ou os empréstimos coletivos são uma forma de considerarmos o, o investimento imobiliário. E a segunda forma, a segunda forma que nós temos de investir em imóveis com pouco dinheiro é a partir daquilo que se chamam REITs. Real Estate Investment Trusts ou em português também são conhecidos agora como CIGIs, Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária. Querem dizer a mesma coisa, são empresas que estão organizadas de uma forma um bocadinho diferente do restante das empresas e que o único objetivo é que a parte do, dos imóveis, é investir em imóveis, e as REITs sinceramente para mim são a forma mais interessante de investir no imobiliário com pouco dinheiro, e, e para quem tem então interesse em investir em imóveis mas não tem assim grandes fortunas pode considerar os REITs porque às vezes consegues investir com 10 dólares ou 10 euros também 20 euros, 30 euros, tu consegues uh, comprar uma parte desses REITs, ok? Uma vez mais, isto não é recomendação, não é aconselhamento financeiro, não estou a dizer para comprar, para vender ou para manter, só estou a dizer que existe, ok? Mais um disclaimer, já agora eu tenho alguns REITs no portfólio, para mim é uma forma excelente de eu estar exposto ao imobiliário com pouco dinheiro. Então, os REITs são realmente uma forma muito interessante de nós investirmos no imobiliário, não só pela questão de podemos investir com pouco dinheiro, 10, 20, 30, 40 euros, mas também porque podemos investir em imóveis que de outra forma seria completamente impossível para ti ter. Okay? Mas como assim, Frederico? Como assim é impossível ter para mim? Eu posso, eu posso. O que eu te quero dizer é que se, por exemplo, tu conseguirias comprar um hospital, tu conseguirias por exemplo comprar um hotel ou uma fábrica, então os REITs permitem-te estar a investir nestas coisas, ok? A partir dos REITs tu podes ter um portfólio diversificado de cadeias de hotéis, de armazéns, de fábricas, de centros industriais, de torres de distribuição de eletricidade, de hospitais, de clínicas, de centros de dados, aqueles chamados data centers que estão a acumular os dados de navegação na internet. Então, tu consegues de escritórios também, de shoppings, tu consegues de ter tudo e mais alguma coisa que tu podes pensar do ponto de vista de imóveis, tu consegues ter num REIT. E por isso é que eu acho que é mesmo muito interessante nós investirmos nestes veículos de investimento imobiliário, nestes produtos financeiros são muito interessantes porque conseguimos investir com pouco dinheiro e, com, e, e estar realmente alocado aqui a certos setores que são bem curiosos do, do ponto de vista de, de, de investimento. Não é? eu Pelo menos eu gosto da ideia de poder ser uma parte de hospitais, ou uma parte de hotéis, uma parte de fábricas, etc, que de outra forma, se calhar seria completamente impossível para nós, como uns cidadãos, porque estar a investir 10 bilhões, ou 100 bilhões, etc, não é a realidade de qualquer pessoa, ok? Não estou a falar de 10 milhões, estou a dizer 10 bilhões. E por isso eu queria deixar aqui estas duas formas, de investir em imóveis com pouco dinheiro. Apresentei os peer-to-peer, -peer, empréstimos coletivos em imóveis e também os REITs, os veículos de investimento imobiliário chamado Real Estate Investment Trust. Para mim, a melhor forma de todas de investir em imóveis em que, sinceramente, o risco até diminui porque não temos de nos endividar para investirmos nestes imóveis, ok? Temos apenas que investir nas suas ações ou no caso dos peer-to-peer, -peer, temos que nos juntar a outros investidores para investir em projetos ligados ao imobiliário sem precisarmos necessariamente de estar a pedir empréstimos ao, ao banco. E por isso, para mim, estas são duas formas muito, muito atrativas de estarmos expostos a este mercado, também já assim muito interessante, embora eu goste particularmente mais da parte das ações, mas também, claro, o imobiliário, é, é já bem estudado e já está mais que provado que é uma forma de valorizarmos muito bem o nosso dinheiro a longo prazo. Ok? Queria deixar estes dois pontos aqui sobre os imóveis. Ah, e já sabes, gostaste deste conteúdo, se este conteúdo foi útil para ti, realmente só te peço uma moedinha de troca, de nada, é muito pequenina e é gratuita, é gratuita de fazer, que é o que é, é deixar esse teu mega like aqui no vídeo, carrega aí até ficar bem azul, porque isso ajuda a crescer o canal, ajuda a levar este conteúdo a mais portugueses que precisam de aprender a investir o seu dinheiro, multiplicar as suas fontes de poupança para assim poderem atingir a independência financeira que tanto desejam e que tanto merecem, e é isso mesmo que nós estamos aqui neste canal a fazer, é contribuir para a literacia financeira dos portugueses. Eu quero ver mais portugueses mais ricos, sobretudo mais prósperos do ponto de vista financeiro. ok? Por isso que aí no like. Agradeço-te também por estares desse lado e vemos-nos no próximo episódio. Até lá, selecionam recreativas. Tchau, tchau.